Vamos iniciar então nossa atividade do projeto de ensino de língua inglesa através das ferramentas de localização geoespacial, dessa vez estamos utilizando o livro azul da coleção Interchange, o Interchange 2A, que no nosso curso o nível se chama Pre-Intermediate 1. Então aqui estão as instruções, vamos utilizar as duas páginas iniciais do Unidade 2, a a unidade Call in the Rush. And a gente vai utilizar a atividade de vocabulário que está ensinando Compound Nouns e vamos também utilizar o Grammar Focus que trata de advérbios de quantidade. Bom, aqui tem as instruções, é bem parecido com alguma atividade que a gente já fez. A única diferença é que no final, depois que você postar as fotos, você tem que criar oito sentenças a respeito dessas print screens que você tirou no passeio, você deve utilizar o vocabulário da, de 8, da página 8, ou então outro compound nouns que você acabar achando na, no seu passeio, e a gramática da página 9, o Adverbs of Quantity. Vamos lá? Só para lembrar, para vocês responderem, vocês têm que clicar aqui nesse link, assim como eu vou fazer para poder botar a minha resposta. Vou clicar de uma vez, mas enquanto abre eu vou ir para o Google para poder fazer a minha exploração. Uh, vamos lá. Google Maps. Então eu estava em Glamour. Assim vou zoom. Vou soltar o bonequinho. Lembrando que você só pode soltar o bonequinho onde estiver azul, senão não tem é, foto. Bom, eu acho que aqui como tem algumas... É, aqui com certeza tem. Como tem várias ruas laterais, deve ter semáforo, faixa de pedestre, etc. Bom, não tem nada, né? Então vamos andar mais um pouquinho. É só clicar... Opa, já achei um aqui. Tem um bus stop, mas não quero ele não. Ó, oh, mais um que vocês podem usar. Outro aqui. Esse aqui é uma faixa de pedestre, que chama pedestrian walk. Não está dando para ver a placa. Ou seja, está horrível para tirar foto disso. Vou ver se eu acho em outro lugar mais pra cima. Caraca, né? Quando a gente precisa não aparece. aqui tem, mas eu não sei se eu vou conseguir ah, eu não preciso da placa é só eu colocar ah, mas eu queria mostrar a vocês o que tem escrito um buzz stop a foto estava na primavera ou verão agora já está no outono Traffic Light. Outra compound. Tem várias né, nas interseções. Traffic Signs são as placas. Bus Stop. Aqui que lindo! Mas cadê? Não tem escrito. Tem plaquinha. Tá bem difícil conseguir a plaquinha. Você pode dar zoom rodando a bolinha do mouse. Ó. Bom, vou tirar a falta desse aqui mesmo. Não achei a placa, mas eu escrevo na minha postagem. Vou clicar na ferramenta de captura. Recortar. É importante que vocês recortem sempre com os dados né? para mostrar dar os créditos ao Google Maps. Que a imagem é deles. Vamos ver se eu consigo escrever todas as oito sentenças com essa imagem. Primeiramente eu vou upar ela para o post image, para não gastar espaço do CMI Plus, já que a gente está no servidor gratuito. Estou no pre-intermediate, upload. Clico na imagem, espero ela carregar Posso clicar no zoom para aumentar né, o tamanho real dela Ou se você não quiser não precisa, só clicar com o botão direito Copiar o endereço da imagem Volte por fórum Eu já cliquei no botão excluir, é, responder Então é só eu postar minha imagem aqui Clico no botão imagem Colo Ctrl V não quero descrever. tá muito grande. Vou botar 600, que é um tamanho razoável. Vou salvar a imagem. Agora eu vou fazer minhas sentenças. Vou pegar um livro para me ajudar, porque eu não estou lembrando. Todo mundo, quando está estudando, deve utilizar o livro, o caderno. Né? Vou fazer uma... Dedução, utilizando o verbo there to be com modal must. There must be. Posso fazer... Eu posso me expressar da mesma sobre as mesmas frases utilizando outros advérbios, mudando a perspectiva. Por exemplo, sobre os carros. Posso colocar... Ih, esse aqui tá errado, porque pedestrians é contável, então é fewer. There could... e vou falar sobre uma possibilidade hipótica, hipotética. There could be noise pollution because there are mini cars. Noise pollution, compound word, não tá no livro, mas como a gente aprendeu como criá-las, né? Então a gente pode utilizar outras também, como eu disse na orientação. Bom, tá ficando difícil para mim continuar a escrever aqui, então eu vou optar por ah, voltar para o mapa e tirar a foto de outra coisa. Eu vou ver se eu vou para uma área downtown. Pronto, vou botar aqui. Cuidado para não soltar na bolinha azul ou na bolinha laranja. Só lembrando, bolinha laranja você tem uma visualização dentro do local e no bolinha azul você vê fotos né, feitas pelos usuários. Tcharam. Vamos ver o que eu quero... Compound Now... Compound Now... Será que a platinha que eu queria mostrar para vocês está aqui? Opa! Tcharam. Essa aqui é uma forma, mas só que não está. Então o que eu vou fazer? Vou tirar uma print screen daqui porque eu tenho um metro station, um subway station. Tenho uma traffic sign, tenho crosswalk que está aqui, enfim, dá. e o traffic light. Opa, agora eu fecho minha atividade. Vamos lá. Vou clicar em ferramenta de captura que é mais prático tire até o finalzinho para você dar os créditos para o Google. Salvando a imagem, vou botar Bethesda, que é o nome do bairro, do da cidade. Vamos lá. Voltemos para o nosso fórum, eu quero publicar, postar a imagem, então eu vou no post image, clico na minha pasta, que está bem organizadinha. Vou botar upload, escolher a imagem e vou botar a foto de Bethesda. Clica na imagem. Espera carregar um pouquinho. Clica no botão direito, copiar endereço da imagem, volta para o fórum. Faltam quatro sentenças para mim, então vou postar uma imagem, colar a imagem, tamanho automático, como está muito grande eu boto 600, descrição, vou botar Bethesda, Bethesda Downtown, eu acho, vamos lá salvar, eles chamam o estação de metrô em Washington, na região de Washington DC de Metro, aqui é nosso CD Metro, Station Entrance Ah, eu vou tirar esse too many porque eu não acho que sejam demais Eu acho que só tem muitas With many plants Então eu acho que eu já escrevi many Já vou dar a lot of Que é o nosso coringa A lot of Que pode servir tanto para countable ou não count words Aquelas que são contáveis ou não contáveis Então it is a beautiful place with a lot of plants We can also see the metro station entrance Metro station I constantly read news on my smartphone about the metro system in Washington DC area. Tandan fechei public transportation and not good enough. Outro adverbio de quantidade. Caraca, esse deu trabalho, mas a foto é linda, né? Bom, Acho que já tem oito, oito sentenças aqui, com certeza. Tinham quatro lá em cima e agora tem aqui um textinho. Então agora eu vou publicar. Vou copiar esse macete para vocês, para vocês não ficarem nervosos. Abra um bloco de notas antes de postar qualquer coisa, porque se a internet der uma zizira, você não perde. Então copia o texto sem título, que é o que eu abri agora. Vou dar ENTER porque o bloco de notas vai direto se você não dar ENTER. Pronto. Agora eu vou publicar. Esse vídeo vai me dar trabalho de editar porque eu fiquei aqui horas procurando. Enfim. Olha que legal que ficou minha postagem. Hummm, very good. Ok. Tô super ansioso para ver a de vocês. Se vocês quiserem interagir com a minha postagem, né? Falar mais alguma coisa ou adicionar alguma Compound não ou whatever. Vocês podem clicar em responder aqui, ou reply, se tiver em inglês, o seu CMI Plus, uh, para responder sobre a minha postagem. Para completar a atividade, você tem que postar aqui, clicar aqui no responder ou no reply. Esse vídeo vai estar inserido aqui assim que eu terminar de fazer as edições e fazer o upload para o meu YouTube channel, ok? Daqui a pouco eu vejo vocês novamente no último vídeo dessa série do, do ELTGIS Project. Até mais!